Mas a gente pode correr de diversas formas, ok? Mas esse do desequilíbrio certamente é o ponto primordial para você economizar energia, gente. Basicamente, o princípio do desequilíbrio é você desequilibrar o seu corpo. Qual é o sentido da corrida que você quer Você quer correr para frente? Então é pra frente que você tem que desequilibrar o seu corpo. Você vê como que eu tenho que fazer uma força maior na minha panturrilha aqui pra me frear. Opa, opa. Pra realmente botar uma carguinha no qual eu vou equilibrar o meu corpo aqui. Eu estou equilibrado aqui na pontinha do meu pé. Tanto que se daqui, onde que o meu centro de gravidade está mais à frente, né? Tá aqui, pá, bem lá na pontinha. Eu tô equilibrado. Ele tá passando por aqui, ó. Pá, e parando lá no meu pé. Por isso que eu tô parado, né? Tá aqui no meio do caminho eu Beleza? Então nesse sentido, se eu tô aqui, só que agora se eu projeto um pouco mais a minha massa, o meu corpo à frente, o que que vai acontecer? Eu tô aqui paradinho, eu só flexiono o joelho, opa, eu vou cair. Eu vou cair sem mudar a posição do meu pé de lugar. Eu simplesmente coloquei mais peso à frente e assim a gravidade acabou me puxando. Eu me desequilibrei, é, eu me desequilibrei para frente. E esse cabarato é da corrida? A corrida nada mais é do que como já muito dito por aí, uma sucessão de saltos desequilibrados, né? Você está em desequilíbrio, você vai se equilibrando a cada passo novamente. E a depender do posicionamento onde você aplica esse apoio do seu pé no chão, à frente do seu centro de massa, muito à frente do seu centro de massa, muito à frente do seu centro, principalmente mais do que do centro de massa, do seu centro de gravidade, você vai aplicar uma força contrária ao movimento no qual você está indo, essa força contrária vai favorecer a te equilibrar novamente, a frear o seu corpo que está em deslocamento, faz uma força contrária para você se equilibrar, porque tudo que está em movimento, normalmente, não está em equilíbrio, né? pode ser um equilíbrio de forças e tudo mais, e vai se movimentando dentro desse equilíbrio, mas como a gente tem uma fase aérea na corrida, porque a corrida basicamente é isso, Apoio, fase aérea, apoio, fase aérea, apoio. Se você está apoiado o tempo inteiro e se deslocando, você vai estar tá equilibrado. <risos> você vai estar tá numa marcha, você vai estar tá caminhando e não correndo. Beleza? Mas a gente pode correr de diversas formas, ok? Mas esse do desequilíbrio, certamente, é o ponto primordial para você economizar energia, gente. Porque se você desequilibra o seu corpo, vamos colocar uma velocidade aqui, ó Pá, 8 km por hora. Aí a gente vai experimentar formas diferentes de posicionar o seu corpo. A aproveita que a gente tem esse quadradinho aqui. Você vê bem. Bora, cadê o start? Você consegue ver bem como é que está o desequilíbrio. Aqui, estou equilibradinho, né? Pode ver aqui pela retinha. Meu corpo aqui ao lado. Eu posso correr com meu peso para trás. Já viu que tem uma galera que corre com o peitão para trás aqui, ó? Cara, fica o pé jogando lá pra frente, você tem uma compensação do seu movimento, né? <risos> a gravidade tá jogando pra trás, tá lutando contra ela, você faz uma força, você puxa, você faz que nem a natação, né? Joga o braço lá frente, vlau! empurra pra trás. Mas aqui, é só a gente projetar o corpo pra frente, Que aí aqui eu trabalho só com apoio. Trabalho com um apoio mais rápido no meu pé no chão, eu tenho tempo de contato mais rápido com o meu pé no chão, do que aqui. Aqui eu acabo me equilibrando. Eu posso até tentar manter a mesma cadência, mas de toda sorte, o meu apoio acaba sendo mais lento. E um apoio mais lento favorece a maior desperdício de energia.